Com esse tamanho todo e ainda não sabe fazer feijão, bora aprender! Pra iniciar, vamos colocar nosso feijão de molho. O ideal é você deixar no mínimo 8 horas de molho pra você eliminar aquelas substâncias que podem causar gases, mas como eu esqueci, 20 minutos em água quente. Após dar o tempo, descarte a água do remolho. Em uma panela de pressão, vamos colocar nosso feijão pra cozinhar, colocando água até cobrir. Feche bem e assim que pegar pressão, conte 15 minutos. Desligue a sua panela e deixe ela ali atrás para sair a pressão naturalmente enquanto a gente faz nosso estrugido. Um pouquinho de óleo na panela, cebola e deixa ela dar uma estrugida. Também vamos colocar nossos alhos e deixar ela estrugir, só cuidado pra não amargar, tá? Não deixar queimar. Passa o tempero pra panela de feijão, completar com um pouquinho mais de água, sal e de tampa aberta você vai deixar pegar esse sabor e dar uma engrossada. Após 30 minutos apurando fica assim, saborosíssimo e maravilhoso, você nunca mais vai errar.